Marília Mendonça, História e Sucessos da Rainha da Sofrência História de Marília Mendonça A cantora e compositora Marília Dias Mendonça nasceu em 22 de julho de 1995, na cidade de Cristianópolis, interior de Goiás. Com seu estilo único, se tornou uma das maiores estrelas da música sertaneja atual. Com apenas 12 anos de idade, Marília já se apresentava na igreja frequentada por sua família. Por falar na família da Estrela, é interessante citar que eles eram donos de um bar chamado Cantinho da Viola, em que ela se apresentava para amigos e clientes. Embora já cantasse há muito tempo informalmente, a artista se lançou no mercado fonográfico inicialmente como compositora. Diversas músicas compostas por Marília já faziam sucesso em todo o Brasil com outras vozes. Dentre os artistas que gravaram hits da compositora estão Henrique e Juliano, Matheus e Cauã, Lucas Lucco, João Neto e Frederico, César Menotti Fabiano e Maiara e Maraísa, O começo da carreira de cantora. A carreira de cantora de Marília Mendonça teve início somente em 2015, quando a artista tinha 20 anos. Para entrar nesse mercado, ela começou com participações nas músicas A Flor e O Beija-Flor e Impasse, ambas de Henrique e Juliano. Em 2016, a artista lançou seu primeiro álbum intitulado Marília Mendonça, ao vivo. Algumas músicas desse álbum, como Infiel e Sentimento Louco, passaram a figurar na lista das mais tocadas do país. A música, Infiel, teve um papel bastante importante para alavancar a carreira de Marília. O grande sucesso dessa música levou a artista a lançar um EP acústico ao vivo intitulado, Agora é Que São Elas. Nesse álbum havia canções antigas e o single, Eu Sei de Cor, Marília Mendonça, Uma Rainha. As músicas de Marília Mendonça têm como principais temas amor, traição e dor de cotovelo. Essas temáticas renderam à artista o título de musa ou rainha da sofrência, já reconhecido como um estilo dentro do sertanejo. Suas composições têm um tom dramático que conquista os ouvintes que já sofreram por amor. Outro diferencial das canções de Marília Mendonça é oferecer o ponto de vista feminino. Vale dizer que ela tem uma legião de fãs, tanto homens quanto mulheres. Durante muito tempo, os homens tiveram maior destaque no universo sertanejo. No entanto, Marília abriu espaço para que as mulheres também brilhassem. O sucesso meteórico da cantora trouxe visibilidade para outras artistas, como Maiara e Maraísa, Simone e Simária, Nayara Azevedo, entre outras. A vida pessoal de Marília Mendonça Sendo uma das grandes estrelas da música sertaneja, é natural que a vida de Marília Mendonça seja acompanhada por seus fãs. O primeiro relacionamento da artista a ser comentado na mídia foi o noivado com o empresário Yugnir Ângelo, em 2016. No ano seguinte, a artista anunciou que havia rompido o noivado por acreditar que era muito jovem para assumir um compromisso tão sério. Depois da separação com o Ângelo, ela teve alguns relacionamentos passageiros, mas nada significativo. Foi em maio de 2019 que a cantora confirmou estar namorando também cantor sertanejo Murilo Uff. Passados alguns meses, anunciou que estava grávida. Em 16 de dezembro de 2019, nasceu Léo, o primeiro herdeiro da cantora com Uf. Dificuldades Marília descobriu que ser famosa não é nada fácil, e precisou ter muito equilíbrio emocional para enfrentar questionamentos a respeito de seu relacionamento relâmpago, a gravidez e o ganho de peso. A artista havia emagrecido bastante antes de engravidar, como uma forma de preservar a sua saúde pois suas taxas estavam muito alteradas. No entanto, como é de se esperar, uma gestante ganha peso enquanto espera o bebê. Apesar de ter enfrentado comentários implacáveis a esse respeito, a artista não se abateu. Após o nascimento de Léo, Marília passou por uma nova fase de emagrecimento e mudanças de hábitos, levando-a a manter um peso saudável. Os principais sucessos de Marília Mendonça Confira, a seguir, os principais sucessos da carreira de Marília Mendonça. Infiel, 2016 O grande sucesso que catapultou a carreira de Marília Mendonça e embalador de cotovelo de muita gente. Eu sei de cor, 2017 Um single que provou que Marília tinha chegado para ficar nas paradas das mais tocadas do Brasil. De quem é a culpa, 2017 Mais um hit para a coleção da Rainha da Sofrência Amante não tem lar 2017 Uma música que até hoje é uma das mais tocadas Obrigado por estragar tudo 2019 Um título bem dramático que combina com a musicografia de Marília, não é mesmo? Sem sal 2019 Seu ex acha que você está com saudade? Então mande para ele essa música de Marília Mendonça Silmeira 2019 Outro grande sucesso de Marília Supera 2019 Uma música que é perfeita para mandar para as amigas em algumas situações. Todo mundo vai sofrer. 2019 Marília Dias Mendonça, Cristianópolis, 22 de julho de 1995, Piedade de Caratinga 5 de novembro de 2021, foi uma cantora, compositora e instrumentista brasileira. Mendonça é reconhecida como líder do subgênero musical feminejo, sertanejo por mulheres, e sua contribuição para o empoderamento feminino revolucionou o universo da música sertaneja entre as décadas de 2010 e 2020. Em 2015, lançou seu EP de estreia homônimo, porém Mendonça só ganhou destaque após lançar seu primeiro DVD homônimo em 2016 que lhe concedeu certificado de tripla platina pelas 240 mil cópias vendidas. A canção, Infiel, incluída no álbum, tornou-se uma das músicas mais tocadas no Brasil e recebeu certificado de disco de diamante triplo, fazendo Marília ganhar visibilidade nacional. 3. Seu segundo álbum Realidade foi lançado em 2017 e recebeu uma indicação ao Grammy, latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja. 4. Em 2019, Lançou Todos os Cantos, um projeto roteirizado com shows Gravados pela cantora em todas as capitais do país 5. O álbum recebeu uma certificação de tripla platina Pelas 240 mil cópias vendidas e em deu à intérprete seu primeiro prêmio Grammy Latino Vencido na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja 6. Mendonça faleceu em 5 de novembro de 2021 Vítima de um acidente aéreo fatal em Piedade de Caratinga, Minas Gerais, cidade vizinha de Caratinga, onde realizaria um concerto. 7. Biografia e carreira. De 2011 a 2016, Marília Mendonça. Marília nasceu em Cristianópolis e porém foi criada em Goiânia, teve seu primeiro contato com a música através da igreja e começou a compor quando tinha 12 anos de idade, passando a escrever músicas para vários cantores como as canções Minha Herança, João Neto e Frederico, Muito Gelo, Pouco Whisky Wesley. Safadão, Até Você Voltar, Cuida Bem Dela, Flor e o Beija-Flor, Henrique e Juliano, Ser Humano ou Um Anjo, Matheus e Cauã, Calma Jorge e Matheus e É Com Ela Que Eu Estou Cristiano Araújo. Ponto 8 Se lançou como cantor em janeiro de 2014, através do seu primeiro app homônimo. 9 em junho de 2015, foi lançado a canção, Impasse, primeiro single da cantora que contou com a participação da dupla Henrique e Juliano. 10 em março de 2016, lançou seu primeiro álbum intitulado Marília Mendonça, que contou com músicas como Sentimento Louco e Infiel, e a participação da dupla Henrique e Juliano, 11 Infiel, se tornou a segunda canção mais executada nas rádios do Brasil naquele ano, fazendo a Mendonça ganhar reconhecimento nacional. Em outubro foi lançado um app acústico ao vivo nomeado Agora É Que São Elas, com faixas de sucesso anteriores e tendo como carro-chefe a canção Eu Sei de Cor. De 2017 a 2018, Realidade e Agora É Que São Elas dois. Marília em 2018. Em janeiro de 2017, lançou outro app homônimo com quatro faixas inéditas, 14 em março, foi lançado seu segundo álbum intitulado Realidade, que teve como músicas de trabalho Amante Não Tem Lar e De Quem É a Culpa, e contou novamente com a participação da dupla Henrique e Juliano. 15 e 16 em novembro, lançou o single Transplante, em parceria com dupla Bruno e Marrone. 17 e 18 em julho, Mendonça conquistou o posto de artista brasileira mais ouvida no YouTube, ficando em 13º lugar no ranking mundial. 19 em abril de 2018, lançou o álbum intitulado Agora Que São Elas Dois, em colaboração com a dupla Maiara e Maraísa. O álbum conta com as canções Ausência e, e Estranho, além de A Culpa é Dele, com a participação de Maiara e Maraíza. 20 De 2019 a 2021, Todos os Cantos e Patroas Em fevereiro de 2019, foi lançado o terceiro álbum ao vivo da cantora intitulado Todos os Cantos, que tem músicas como Silmeira, Bem Pior Que Eu e Bebili Gay. 21-22 o projeto foi idealizado por Marília, que tinha a intenção de gravar uma música em cada estado do Brasil. 23, em março foi divulgado pelo serviço de Streaming Spotify, que a cantora ocupa o primeiro lugar no top 10 das mulheres mais ouvidas do Brasil na plataforma. 24 em maio foi lançado o segundo volume do álbum Todos os Cantos. 25. O terceiro volume do DVD foi lançado em agosto. 26. Em janeiro de 2020. Lançou o single Graveto. 27. Em fevereiro de 2020. Lança o single Tentativas. 28. Em maio de 2020. Foi a vez do single Vira Homem. Em setembro de 2020. Lançou o álbum intitulado Patroas. Em parceria com a dupla Maiara e Maraísa. O álbum conta com composições inéditas das cantoras e regravações de grande sucesso do sertanejo. Teve como músicas de trabalho, Quero Você Do Jeito Que Quiser, 10 de setembro, e Coração Bandido. Ponto", 30 em 2021, foi indicado ao Grammy, latino de melhor álbum de música sertaneja. 31 em 22 de agosto de 2021, a cantora Luísa Sonza lançou um remix da canção Melhor Sozinha, com a participação de Marile. Em outubro de 2021, lançou o álbum intitulado Patroas 35%, mais uma colaboração da cantora com a dupla Maiara e Maraíza. O álbum conta com as canções Todo Mundo Menos Você, Esqueça-me Se For Capaz e Motel Afrodite.33 2022, lançamentos póstumos Após o falecimento de Marília, canções que a artista havia gravado com outros artistas foram lançadas, como Amigos com Derechos com a cantora mexicana Dulce Maria. 50% com a cantora Nayara Azevedo, Amava Nada com o cantor Lucas Luco, Calculista, com a dupla sertaneja Dom Vitor e Gustavo, e Feito com a dupla sertaneja Hugo e Guilherme, 34. Em 21 de julho de 2022, foi lançado seu primeiro EP póstumo. No dia 5 de novembro de 2021, Marília embarcou em um táxi aéreo, em Goiânia, junto de seu produtor Henrique Ribeiro e de seu tio, e também assessor Abicelli Silveira Dias Filho, com destino a Caratinga, interior de Minas Gerais, onde faria uma. Apresentação O avião que transportava a cantora, um bimotor Becker Craft fabricado em 1984, que segundo a ANAC estava em situação regular e possuía autorização para realizar serviço de táxi aéreo caiu na zona rural de Piedade de Caratinga, cidade vizinha. A Caratinga, após atingir um cabo de uma torre de distribuição de energia da CEMIG, a poucos quilômetros do aeroporto em que faria o pouso, 45, por volta das 16 horas e 30, a assessora da artista emitiu um comunicado à imprensa, informando que todos os ocupantes do avião já teriam sido resgatados e estavam bem o que foi em seguida desmentido. Pelos bombeiros, 46-47 cerca de uma hora depois, a morte de Mendonça e dos demais tripulantes, incluindo o piloto e o copiloto da aeronave, foi confirmada em nota oficial. 48. Sua morte causou um grande impacto em rede nacional e internacional, e vários artistas lamentaram a tragédia, e prestaram suas homenagens nas redes sociais, como Gal Costa, Gustavo Mioto, Ivete Sangalo, Dulce Maria, Roberta Miranda, que foi internada após saber do acidente, Gilberto Gil, Pablo Vitar, Alcione, entre outros. Após sua morte, Marília se tornou a artista mais ouvida nos triamins globais, com 28,6 milhões de streams e emplacou 74 de suas músicas no top 200 do Spotify no Brasil. 51. O corpo de Mendonça e das demais vítimas, exceto do piloto e do copiloto, deixaram a funerária em Caratinga, na madrugada do dia 6. 52 pela manhã, os corpos de Mendonça e de seu tio, e assessor Abiciel Silveira Dias Filho chegaram em Goiânia. O velório iniciou-se no Goiânia Arena às 12 30 h inicialmente restrito aos familiares. Às 13 horas, o velório foi aberto ao público, prevendo que mais de 100 mil pessoas passariam pelo ginásio. 53. O cortejo fúnebre iniciou-se às 17 horas e 30, sendo os corpos sepultados no Cemitério Memorial Parque de Goiânia. 54.